Hoje, eu vou falar sobre os 5 melhores aplicativos para você aprender inglês grátis, na minha opinião. What's up, learners? Junior Silveira aqui. E eu quero que você pegue o seu celular e baixe esses aplicativos que eu vou sugerir aqui para vocês para que o seu inglês fique melhor, fique mais bonito, né, para que ajude nos seus estudos. Lembrando que eu tenho a opinião de que somente estudar com aplicativos não resolve 100% do seu problema. É importante que você tenha em paralelo um curso, é, faça um curso né, de inglês, tem um professor, algum outro, alguma outra metodologia que você estude, que você pratique. Os aplicativos e outras ferramentas, e elas estão aí para te ajudar, para somar o seu aprendizado. É apenas uma parte de várias outras que você tem que fazer para conquistar a fluência e melhorar o seu inglês. Tá bom? Então, dito isso, vamos para o primeiro aplicativo aqui. Você vai anotar e baixar. O primeiro deles é o BBC Learning English. Eu vou gravar a tela do meu celular aqui e vocês vão acompanhando enquanto eu vou passando aqui na tela. Aqui você tem acesso a vários vídeos com vários assuntos diferentes. É legal falar que eles exploram o inglês britânico, né? Então, se você gosta desse, desse tipo de inglês, é bom para você. Mas quem gosta do inglês americano e estuda esse inglês americano igual a nós aqui, também vai se beneficiar muito disso. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, Everyday. English. Você aqui tem dois minutinhos, né? Então é uma lição que você pratica o listening e você vê aqui que tem o um nível, né? Intermediate. Intermediate. Uh, the English we speak. Intermediate. Vamos ver aqui. Welcome to the English we speak with me, And me, Rob. Hey, Have I told you about? Então você pode ouvir. É, tem aqui as legendas. Uh, maybe. É uma we conversa, can né? É, tem o, o transcript aqui também, ó. Você consegue ler tudo que os personagens estão falando. Então isso é muito bacana porque é estudo de textos com áudio, que eu acho que é, é extremamente útil porque você consegue praticar o seu listening, o seu reading, né, a sua leitura, e comparar a pronúncia do que você ouviu com o que você está lendo. Então, pratica aí várias habilidades. Vamos pegar aqui um, um, um outro? Ó, tem esse daqui ó, mermaids, de sereias. Vamos ver, ó, isso aqui também. Tem o áudio pra você ouvir, né? Praticar o listening. Tem o transcript, normal, né? Aí tem o quiz para você praticar sobre o assunto que você estava ouvindo. A gente começa aqui, ó. Which word describes a creature, is creature that... Nossa, o não Both on land and water. Some kind of frogman? Uh, amphibious. Então acertei aqui, ó. Tá correto. E aí você vai pulando para as yeah. próximas perguntas, né? Aí eu vou chutar qualquer uma aqui, ó. Wrong. Errei. Puts, viu. All the sirens. Correto, né? Estou <laughs> chutando. Vamos ver quantas que eu vou acertar. São quatro de seis. Easy. Errei. Mais uma aqui. Correto, ótimo, vamos para a última, português, errei, e aí eu tenho o resultado, né, my score, 3 é, de 6, né, I got 3, impressive, try again and see if you can be perfect and then I can play it again, lembrando que não são todos os textos com áudios, né, que tem esse quiz, mas uh, mesmo que não tenha o quê, você consegue treinar, né? O listening, o reading. Então o BBC English é um ótimo app for you. O segundo que eu gosto bastante é um chamado Cake. Cake eu vou colocar na tela aqui para vocês. É um aplicativo com vídeos que você pode treinar o seu listening e o seu reading também. Vou pegar aqui um vídeo de essa menininha aqui. E aí você é, lê a, a legenda. Ao mesmo tempo que ouve. E tem a tradução embaixo, ó. Tem a tradução como vocês podem ver. E tem um, uma chavinha aqui de drill. Ó. Pressione eu e segure para by ver myself. a legenda. Se eu soltar. Então é uma excelente maneira de você se colocar à prova. Você só pressiona se você quer ver a legenda. Então assim, beleza. Eu vou tentar entender agora sem legenda. Então aí você escuta... Acho que eu entendi, vamos conferir se eu entendi, aí você pressiona para ver a legenda e ver a tradução ao mesmo tempo. Dá para você é, salvar, você salva na aba de revisão, que aí você abre a aba de revisão, e tem ali uma sequência né, de frases, partes do, do, do, dos, dos vídeos que você salvou, e ouvir o que você salvou. I keep on telling you this. I'm fine by myself. E a tradução também, tem um think fast aqui, hein? <risos> Me last night he wants to talk to me. Mesmo esquema, eu posso né, apertar, você percebe que tem umas, um, umas palavras é, sublinhadas? Também me dá um, um pequeno dicionário né, dos significados dessas palavras. Então tudo que está sublinhado aqui eu consigo ver é, e lembrando que eu posso fazer o Drill well, Apertar e segurar to to know... E salvar a frase saying... Na minha aba de favoritos e depois voltar para conferir mais tarde, né? Excelente aplicativo o Cake Esse próximo aplicativo é muito bacana Eu já passei aqui no canal outra vez eu já fiz um vídeo falando sobre ele Que é o aplicativo Kindle Kindle foi muito conhecido Ficou muito conhecido por ser aquele aparelho que você lê livros, né? Livros digitais Mas ele também virou um aplicativo e você pode baixar nesse aplicativo é, samples, o que, que são samples? Amostras grátis de livros Você pode baixar aí dois, três capítulos e ler Se você gostar, e você compra Mas é gratuito a princípio Eu aqui baixei vários samples Um bacana aqui, ó Getting more of what you want E aí você lê ó, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Tudo em inglês E aí eu, ah, deixa eu ver essa palavra aqui Negotiation Vou clicar nela aqui, ó quando eu aperto e seguro a palavra, aparece uma definição aqui embaixo, ó, do dicionário. Como vocês podem ver, aí tem um dicionário embaixo. Só que você tem que baixar esse dicionário através do, do Kindle mesmo. Quando você faz o login aí, você é novo na conta, aperta e segura a palavra, vai aparecer um campo para você fazer o download desse dicionário dentro do Kindle. Gratuito também, rapidinho, você baixa. E eu posso colocar cores diferentes nessa palavra, ó. Amarelo, ó. E eu posso fazer é, anotações. Salvo e fica esse azulzinho em cima, como se fosse um símbolo de documento, tá vendo? E aí eu posso voltar depois e ver... Oh, eu já sabia essa palavra, eu já mexi nessa palavra antes, né? E o que, que eu posso fazer com ela também, ó? Quote. Quote é como se fosse uma frase de alguém famoso que usou essa, essas palavras que você está procurando, né? Então, aqui tem uma frase do da Margaret. Margaret Neil, Thomas, sei lá, frase de alguém aqui. E tem vários outros samples, amostras grátis para você baixar e ler. Excelente aplicativo para você praticar o seu reading. Esse quarto aplicativo aqui é muito famoso. Todo mundo aí já ouviu falar pelo menos uma vez, ou tem aí no seu próprio celular, mas não custa nada você uh, relembrar né, da importância e da praticidade que tem o Duolingo. Duolingo, muito bem. Coloquei aqui no nível 1, um, né? Ó, a introdução explicação ele dá boas-vindas para você ele tem uma pequena aula com áudios né com áudios e também opa explicação não começar a lição e aí você vai estudando com os exercícios que vão progredindo né no seu nível de dificuldade à medida que você vai avançando então ó, qual essas mais é essa Brasil Brasil ele pronuncia né Brasil ah, muito bem tô, tô indo muito bem a girl from enfim, começa bem assim, facinho, você pode achar meio bobinho, mas conforme ele vai evoluindo, como eu falei, aí vai ficando casca grossa, aí a brilhagem não é tão total assim. Então, Duolingo, para você aprender inglês ou outros idiomas, tem outros mais aqui, é uma excelente opção para você baixar também. Eu já falei muito do Word Reference aqui, que é um dicionário online, que eu uso bastante, mas, além de ser um dicionário online, ele também pode te ajudar a aprender inglês. Por quê? Eu tô nele aqui agora. Porque você pode ver exemplos de palavras, aliás de frases, com aquela palavra que você buscou e também praticar o seu listening ouvindo-as ouvindo em tipos de inglês diferentes. Então vamos jogar aqui uma palavra, é, sei lá, attempt, attempt, vamos ver aqui o dicionário. Ó, e eu consigo ouvir ela no inglês americano, ó, US, attempt, attempt. Tenho também a opção de ouvir em inglês britânico, ó, UK. Attempt. Attempt. Mais bonitinho, né? Ó, inglês irlandês, ó. Attempt. Não muda muita coisa. Mas, eu, é, além da, de ouvir, eu tenho exemplos aqui de frases, ó. Então, ó, I will attempt to talk to him on Monday. Tentarei conversar com ele na segunda-feira. Então, é bacana, porque você consegue treinar aquela palavra que você estava buscando em um contexto. E eu sempre falo, né, que inglês não é palavra por palavra, e sim contexto. É, se estuda inglês por contexto, porque uma palavra pode ter vários significados e você vai aprender essas palavras de acordo com o contexto, os significados que você estiver uh, estudando aí. E tem outras definições de attempt, né, que pode ser um verbo, pode ser esforço, né, substantivo e várias outras. Agora, se você colocar get, por exemplo, você pode ouvir, né? Get, tudo bem? E olha só quantas traduções tem de get, ó. Quantas definições ele é? É um monte. Isso aqui é quase quase que infinito. Então é uma palavra, é uma palavra, não, é um aplicativo muito legal para curiosos como eu e também para você que quer exemplos de contextos, né, de frases. Usar o Word Reference. Baixo também. Qual desses aplicativos você já tinha no seu celular? Qual desses que você não conhecia? Interage comigo, deixa aqui embaixo. Não se esquece de me seguir lá no Instagram. Eu posto várias aulas de inglês, dicas, todos os dias. E eu também peço que você me siga neste canal aqui. Se inscreva, deixa o like para ficar feliz e compartilhe essa mensagem da brilhagem com seus amigos. Separei mais dois vídeos aqui, muito bacanas assim, para você assistir. Vai na minha que você brilha, pode clicar, a brilhagem será total. Eu sou Júnior Junior Silveira.